afinou e ficou com poros né aqui é a cremaleira, então vamos proceder aqui com devida devida troca né quando dá para reparar retificar a cremaleira a gente faz mas quando não dá a gente tem que trocar olá pessoal bom dia boa noite boa tarde a todos estamos aqui falando de volta redonda oficina de direção hidráulica e deixar aqui alguma informação que eu considero útil de valor Quem sabe você está precisando dessa informação aí Estamos aqui diante de uma cr da Honda Ano 2009, fabricação mexicana, certo? Com uma motorização aqui fantástica Esses carros da Honda, né? De uma maneira geral, tem uma constituição... Muito bem feita aí de todos os sistemas Diferente um pouco da direção Seja ela hidráulica, elétrica, hidráulica ou elétrica, certo? E o assunto que a gente vai tratar aqui Não vai ser sobre motorização não, tá? Até mesmo porque Nossa oficina aqui é especializada em direção Motorização Eu poderia falar poucas coisas, muito pouco Então, por não ser a nossa Especialidade, nós vamos referir e falar aqui de direção. Vou virar a câmera aqui para mim, tá? Então, nós estamos aqui é, especializados em direção hidráulica, mas a gente também está procurando se especializar, ou já estamos é, bem adiantados nesse processo, que é o de... É, realizar serviços de reparo, né, nossa base de é serviços de reparo em todo tipo de direção que nos for apresentada e a gente está caminhando, né, para poder fazer serviços completo em direção elétrica, assim como desse carro que eu acabei de mostrar para você. É... A literatura técnica de informação de sistemas de uma maneira geral, tá? Quanto mais elétrica, é muito difícil de conseguir. Então a gente aqui temos que praticamente partir ali né, para unha e pegarmos aí os serviços disponíveis que aparecem e aos poucos ir, ir, indo desvendando, é, fazendo o um diagnóstico né, do que está ocorrendo e aí procedemos com o reparo, devido reparo. Então com isso, esse sistema tem nos apresentado aqui muitos problemas de ordem mecânica O veículo da Honda é uma coisa que já nos deixa aqui já assim é entender que, É que pelo menos essa parte elétrica da direção, a caixa propriamente dita Ela apresenta poucos defeitos de ordem eletrônica ou elétrica É raro aqui as vezes em que... É, chegou pra gente algum serviço para ser realizado do tipo eletrônico mas a parte mecânica aonde há muito desgastes é, de que maneira o carro andando em processo aí né de, de cruzeiro bate muito lombada buraco certo muito barulho devido a esse desgaste que geralmente é provocado por entrada de água ferrugem, né que ataca ali ou é, desgaste puro e simples mesmo com sobre lubrificação então a gente está aqui se especializando também nesses tipos de defeito e conseguindo reparo com garantia e segurança então hoje como essa aqui a gente está aqui agora aguardando né cremalheira nova para podermos aplicar no um reparo aqui da, da, da caixa de direção, e trocarmos essa cremalheira, porque os demais itens ali, que compõem a caixa de direção elétrica, é, ainda estamos ainda batalhando na condição de conseguirmos aqui o devido reparo, com segurança, certo? Então, sem fim, ainda é um, está um tanto quanto difícil conseguimos é, torneiro gabaritado especializado com ferramental para poder estar fazendo quem sabe o reparo seguro dessa peça. Mas a cremareira temos retífica. Caso você queira, e ainda a peça dê condições para fazer retífica, né? Retífica consiste ali na fresna na constituição, né? Refazer, fresar, temperar o aço, né? e novamente montar na caixa de direção é, ou a troca substituição da cremaleira, Hoje temos cremalheiras aqui para praticamente todo tipo de veículo com direção elétrica ou direção elétrica das quais a caixa seja mecânica, tá certo? Rolamento, de maneira geral, embuchamento, todas as medidas e com material de alta qualidade. Né? diferente do PU que vem geralmente com desgaste nas casas de direção original então com isso a gente espera poder atender aí esse público variado quem sabe é você que chegou aqui até nós por meio desse canal estamos aqui no YouTube tá e no Instagram por enquanto tá joia é... e esperamos você fazer o contato devido aí caso seja esse seu problema muito barulho direção um pouco dura e forcada mas está funcionando é direção elétrica ou é esse sistema de, de, de, de sistema elétrico é na coluna dentro do carro ou é na caixa de direção que fica lá embaixo? procura a gente aí direção hidráulica alecar tá bom é, a gente trabalha aqui sempre de segunda a sexta sábados aqui é apenas pra gente fazer aqui um uma finalização, um respaldo, entregar algum serviço, né, até fazer um diagnóstico de repente, né, mas não trabalhamos com toda a equipe aqui nos sábados. Então, esperamos pelo seu contato, tá? O WhatsApp a gente vai deixar aqui na descrição e você busque aí o contato com a gente, tá bom? No mais, direção hidráulica, o que você precisar, naquilo que você tiver dúvida. Na sua dor aí com o seu carro Também coloque na descrição Venha falar com a gente pelo Whatsapp Quem sabe a gente consiga aí um bom negócio para você Recuperar a sua caixa Tá joia? Hoje a gente tá falando aqui um pouquinho mais né é, Ainda sobre cremalheira Mas a vantagem especial é que Vamos montar aqui agora A caixa de direção da CRV, Tá? Já falamos aí a respeito um pouco Está aqui a acha, né? Ou a cremaleira nova, zerada, tá? Totalmente sem ferrugem. Certo? Diferente da que a gente tirou. Olha só. Não há como recuperar. Se afinou e ficou com poros, né? Aqui é a cremaleira, então vamos proceder aqui com devida devida troca. Quando dá para reparar, retificar a cremaleira, a gente faz. Mas quando não dá, a gente tem que trocar. E graças a Deus que temos aí essa condição hoje, né? Então, logo mais você vai ver ela montadinha aqui na banca. Vamos fazer um vídeo aí para compartilhar com os amigos. Mas temos aqui também a caixa de direção DHB que equipa os veículos da GM Asta Vector Zafira 2004, 2005 e diante. Tá certo? uma caixa de direção muito boa tá vazamentos aqui é, é não é frequente como de outras marcas de outros montadores de carro e temos aqui a arte recuperada brunida tá certo não foi necessário fazer recromagem é interessante aí para os colegas mecânicos né que frequentemente quando pega aí para fazer aqui a recuperação dessas caixas ou de outras mais até num estado de ferrugem como esse, ó, que não é o caso, aqui é de ir para a direção elétrica e aqui é para a direção hidráulica. Repare que o êmula onde divide o óleo dentro do cilindro da caixa, né, faz diferença aqui em uma haste para a caixa de direção elétrica. É a parte mecânica aqui da caixa de direção elétrica, tá certo? Mas são detalhes, é, diferenças que vale a pena a gente aqui compartilhar. Até mesmo para os curiosos, né? Como a gente disse aqui, entusiastas, pessoas aí que estão aí querendo achar é, o profissional que vai reparar a sua direção. Caso seja seja esse o seu problema, estamos aqui, direção da cá, pronto para te servir. Tá bom? É só entrar em contato e deixe seu comentário. Obrigado a todos os amigos aí que nos seguem no canal ou você que porventura talvez caiu aqui. Né, na busca de solução para o seu problema na direção da CRV Honda CRV 2009, 2009 em diante, né, me parece que o sistema aqui, é, ou pelo menos a caixa de direção, ela equipa aí até o ano 2012. Tá? Mas, seja qual for o seu problema aí, na sua direção elétrica tá? ou até de outros modelos né, da Honda mesmo. A gente está aqui para poder, quem sabe, te ajudar. Eu sou Alexandre Silva, tá? sobrando aqui da Direção Indral do Kalecar, Alto Redondo, e também agora com Serviço de Direção Elétrica. que tá? diz respeito a barulho, rangido, é, situação dura aí na direção. É, traz para a gente, ou deixa a mensagem aqui embaixo, quem sabe a gente pode te ajudar. Eu estou aqui fazendo esse vídeo hoje, finalizando o serviço da carta de direção da CRD 2009 né? de direção fantástica Mas é, tem algumas curiosidades aqui que a gente deve observar E as principais é que muitas vezes as pessoas são mal informadas Em vários lugares do país, né? as opções que restam é apenas ferro velho, que não indico não digo porque talvez a direção que está ali pode estar igual a sua ou pior, as chances são muitas, tá? mas pode acontecer casos raros e você pegar coisa boa, mas errado. É Garantido mesmo é você mandar reparar, ter a garantia tá? A garantia. A gente aqui dá garantia de seis meses esse serviço, tá bom? Então, é... e assim, fazer o serviço com segurança para esse veículo tão bacana né que merece esse conforto aí para quem o possui tá jóia e a gente faz aqui oferece esse serviço aqui no caso desse carro a gente teve que trocar o eixo porque ali o ferrugem já atacou, tava com desgaste tamanho que não tivemos condição de fazer retífica então a melhor opção foi trocar tocar ali o eixo e vou te mostrar já já ali A caixa já montada né? E o eixo que a gente retirou dela maneira né Então Eu quero dizer com isso que há esperanças Tá bom? 98% é, 95% Vamos assim ser, ser, ser realista 95% das caixas Tem reparo Esses outros 5% aí é, é mais assim Vamos dividir uma proporção percentual de 2% Trocar o eixo E o restante aí é outra caixa mesmo né? Que hoje está custando na concessionária Em torno de 12, 13 a 15 mil reais Desse carro Então, enquanto o nosso reparo aqui Ficou por menos de 2 Menos de dois mil reais, vale a pena Garantia de 6 meses né? A gente fornece aqui mas é coisa aí para durar no mínimo oito anos, 10, 8 anos, tá? Então é, vale a pena tentar. Você de algum lugar Que precisa, esteja precisando ou você mecânico que quer é, tirar alguma dúvida a gente sempre tem aqui embaixo o um link para poder informar melhor ou você que quer nos contactar também a link ou um WhatsApp aqui para você nos contactar. É joia? Então, eu espero que a gente consiga te atender aqui em Volta Redonda. Eu sou Alexandre Silva. Eu falo aqui de Volta Redonda, interior do estado do Rio. Vamos ali ver como é que ficou a caixa de direção? Pois bem, aqui ainda, ó, quero mostrar para você que temos aqui bastante caixa para poder ser revisada. É sucata. Está em estado de sucata no momento. A não ser essa carcaça aqui que é da caixa elétrica do Honda Civic. 2010 em diante. Nós temos mais aqui. Mais sucatos por aqui, e aqui está a nossa linda caixa NGK, né? Da CRV que está ali, para poder a gente fazer a instalação agora, né? Ficou tudo justinho. Tá, trocamos articulador cremalheira nova. Regulagem perfeita, motor funcionando 100%, tá chicote aqui integral, íntegro, conectores também, né? Principalmente aqui do sensor de ângulo, esse conector aqui tem que tomar muito cuidado com ele, tá bom? Chicotezinho ali, ó. E aqui os conectores que vai ali para central e determinar esse sistema de alimentação aqui, principalmente é, do, do da elétrica, aqui positivo, negativo tá certo aqui é eletrônico né geralmente com, em contato com a central do carro tá mas abuchamento a gente fez aqui dentro e o eixo como já falei outro articulador novo né então eu penso que essa caixa tá quase zero a gente não tocou a carcaça sensor de ângulo né o sem fim também permanece o mesmo motor elétrico é o mesmo tá bom ele se difere um pouquinho porque aqui ó o conector ele é externo né? dá para poder soltar aqui, desconectar diferente da do Honda 2010 diante que o conector é interno conexão é feita lá dentro mas tem um outro modelo, 2013 para frente o conector é semelhante a esse aqui então tem, é outra curiosidade que dá para a gente observar aí de diferença de caixa de direção elétrica para caixa de direção elétrica tá certo? então é isso daí por hora Finalização aqui, instalação nesse carro incrível, tá joia? Fica aqui o nosso forte abraço, esperando que você entre em contato precisando. Deixa aí um comentário na descrição, se inscreva no canal, dá esse apoio também de compartilhar, tá certo? No TikTok somos novos aqui, mas estamos aí nas outras plataformas, é, YouTube e Instagram. Tá joia? Temos também aí contatos pelo Telegram, né, e o WhatsApp. Tá joia? Forte abraço.